A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, dia 22 de junho de 2022, estamos chegando no final do mês de junho, estamos chegando no final do mês de junho, sábado, se o Senhor permitir, estaremos fazendo a nossa vigília. Então todos já estão sendo convidados, vamos orar, vamos orar mais uma vez, mais uma vigília, começando às oito da manhã e vamos até a meia-noite, mais do que isso, a gente não aguenta, né? Pelo menos, então, tá bom demais, quatro horas na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, então, eu convido você também, mesmo não estando presente localmente, mas nós vamos transmitir, e você dentro da sua casa pode também participar fazendo seus pedidos de oração, né, fazendo, né, sua, seu clamor juntamente conosco, se reunindo junto para que nós possamos buscar a presença do Senhor e ali temos um momento de um companheirismo ao redor da palavra do Senhor. E Deus é bom apesar de todas as lutas e dificuldades. O Senhor tem estado conosco, né? Ele fala o Senhor, leve e momentânea, né? Momentânea tribulação que a gente passa aqui na terra. Que o Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 4, 17. Não desfaleça, meu irmão, né? Porque Deus está conosco. Então, ó, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Eu gosto sempre de. É, estimular os irmãos, nesta hora, né, para você se manter fiel ao Senhor, calma. Todas as coisas irão acontecer no tempo devido, Senhor. Não né, não se desespere. Agradeça a Deus pelas conquistas né, com dificuldade é a si mesmo. Tudo é com dificuldade, mas... A palavra de Deus diz que é de glória em glória que a gente vai galgando né? ah, o nosso espaço aqui. Então, todos vocês que estão na batalha, na luta, né? que vocês possam permanecer assim. Bom dia, irmã Patrícia. Não esqueci aí, quando tiver um tempinho, vou dedicar um momento para ir atrás desse carro, né? para a família lá de Aratuba. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã Maria de Aratuba que é? tem nos ajudado muito aí, preservando o tabernáculo aí, limpando. cheguei lá sábado tudo limpinho tudo bem organizado tudo... parabéns irmã Maria o senhor recompensa a senhora o irmão Fernando a família Souza aí, viu? Parabéns. obrigado irmão Di pela disposição o irmão Di veio ontem falar comigo pastor estamos à disposição vou precisar do carro para levar as coisas estou à disposição Quero agradecer a Deus pela vida da família Souza, irmão Dias, o seu trabalho, que Deus prospere, que Deus ah, né, mande clientes né, e mais clientes, todos vocês têm sido uma bênção, uma Solange, paciência vai dar tudo certo, dessa empreitada, dessa irmã, dessa viúva. Viúva é uma coisa que Deus sempre fala na sua palavra, né? Ele tem uma coisa como... Ah, é daquele que enganava uma viúva. Os órfãos, os menos favorecidos, assim, nesse sentido, né? Quando eu digo menos favorecido é aqueles que precisam de abrigo, aqueles que precisam de proteção. E há pessoas que, é, se porque a pessoa é viúva, porque é órfão tudo mais, quer montar, sem saber que aquela pessoa, uma viúva, um órfão, uma pessoa assim, ele tem, eles têm Deus do lado deles. Deus guardando, protegendo, né? Então você pode ver, olha, quantos e quantos é, escrituras nós estamos falando de viúva. Teve a viúva de Sareta. Jesus estava no lugar de gasofilaço. Vendo a viúva colocar, né? Uma colocar a sua moedinha dentro do gasofilaço. Teve o episódio da viúva... É? de Naim teve o episódio da viúva Atimuzi. e Deus, tem umas coisas com viúva viu você que é viúva você não está desamparada não você tem aí o seu Deus tem aí minha mãe, bom dia irmã Alice irmã Eloísa bom dia Deus abençoe a todos, agradeço ao pai por mais um dia que ele nos deu nos alegremos isso irmã Eloísa bom dia irmã Márcia é? eu sei que o diabo não está muito satisfeito com a gente não Sonhei de novo com serpente, a bicha era imensa dentro de um lago e ela veio e dá um bote para o meu lado, sabe? Serpente, quando eu sonho assim com serpente, por um lado, é que nós estamos realmente, é, nós estamos incomodando o inferno, viu? Quero dizer a vocês que estão me ouvindo aqui, nós estamos incomodando o inferno quando eu quando eu, eu tenho essas coisas não que eu que a nossa fé esteja baseada em tudo isso né não mas são coisas que Deus quer mostrar para você que às vezes é necessário você parar um pouquinho né uma serpente dentro da de uma água uma água limpa olha aí a água limpa não é muito boa né? água limpa eu vi um peixe imenso e chega um ponto que ela fica olhando assim, ela dá o um bote. Ela não está satisfeita, né, com a gente aqui, né? Porque nós estamos aqui orando, estamos avançando, estamos conquistando, que Deus dê cura ao Pedro, meu filho, sendo né, probleminha aí, Sino com secreção e tal, Deus abençoe meu filho Pedro, Mateus, e o diabo, ele quando não pode atingir você diretamente, ele vai tentar atingir indiretamente aqueles que estão do teu lado. Então você tem que aprender a, a traba, saber como é que o, o teu inimigo, ele ele trabalha, né? Então o profeta, ele diz o seguinte, você, ele foi boxeador, ele disse, você tem que aprender se você vai boxear, é... Você vai ter que aprender a assimilar os golpes do seu opositor. Não é? Mas a gente está aqui para isso mesmo, irmãos. Mas estamos aqui para lutar contra esses demônios. Me diga aqui qual é o ser humano que está em centro de tudo isso. Não existe nenhum. Nenhum. E o profeta William lembrando, disse, a igreja que não estiver sendo perseguida pelo demônio, pelo satanás... Tem alguma coisa errada. E isso é verdade, viu? É verdade. Então, você, meu caro irmão, minha cara irmã que está passando aí por lutas, não se... não decline, não se desespere. O Senhor está conosco. O Senhor tem que estar conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Então, o Senhor é bom. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, 17, 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios, o que, é que ele diz aqui, 2 Coríntios 4, 17, o que, é que diz aí, vamos ver aí, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, hein, porque ele diz, ó: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque a, os que se, se veem são temporais, as que não se veem são eternas. vendo? Tá? Aqui, Paulo orientando a igreja de Corinto, aqui, a nossa leve e momentânea tribulação, né? É? Aí ele diz aqui no 16: que coisa que boa, né? Para mim para você aqui, ó. Ele fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É uma renovação constante. Batalhas, lutas, inimigos, enfermidade. Sabe, irmão? pessoas querendo te enganar, ladrões, salteadores. Tudo isso são demônios, mas Deus é maior. Quero te incentivar a continuar crendo. Viu? Quero aí, Gileiro. Bom dia a todos. Por aqui. Graças a Deus eu não peguei mais. Usou tudo gripe. E uns até febre pegaram. Peço oração. Foi as crianças. Até o Manuel hoje. Parabéns, irmã Gileuda. Deus te dê forças. Viu? Deus te dê forças aí. É assim, viu? Pega tudinho, galera. Jesus quer pegar tudo aí. Com enfermidade, com doença. Então não cai É uma tribulação danada. Mas o Senhor é maior. Bom dia, Marcos Garra. Bom dia. Deus abençoe. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, Marcos. Deus te prospere teus caminhos. Que o Senhor Jesus, ele te abençoe cada vez mais. Adriana. Aqui outra também, Adriana Cavalcante. Outra guerreira no Senhor, hein? Não, não esqueça do seu like. A irmã está dizendo aqui, né? Irmã Madalena Ferreira. Paz do Senhor. É assim, irmã Gileuda. Mão de Irmã Maria do Socorro. Pátria, Maria Regina. Não é? É, Agradece a Deus por tudo, irmão Dudu. Shalom, Deus proteja os irmãos que estão fazendo Uber. Guarde, proteja aí, Marido do Socorro. Família aí, do irmão Carlos, Ana Paula. Adácia, Micaías, Samuel, bom dia. Juliana Martins, Gileu, irmã de Menha. Deus é bom, né? Deus te abençoe, irmão Marcos. Val, Beto William, vocês são pessoas preciosíssimas. Então, Fiquem aí em espírito. Vou ler aqui mais um texto. Né? É, em 1 João capítulo 2, ele diz o que aí? 1 João capítulo 2. Filhinhos, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o pai. Jesus Cristo, o justo. Eita, esse advogado aqui, eu vou lhe dizer uma coisa. Este aqui não falha, viu? Este aqui não falha de maneira nenhuma. Aí ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eita, então aí, ó, Confesse aí o seu pecado aí, né, hoje, nessa manhã. Ele é advogado aqui para te perdoar, não é? Ele, ele, ele é advogado aqui para te salvar. Você não tem um advogado corrupto, você tem um advogado que é o próprio Deus, amém? Né? Ele te salva, ele te cura. Olha o profeta aqui na mensagem, relato sobre a viagem na África, ele diz aqui sobre isso aqui, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Quando você se salva, Jesus não desce e salva você depois. Você foi salvo desde que Jesus morreu. Mas você apenas aceitou a sua salvação. Isso jamais fará qualquer bem a você, a menos que você aceite isso. Isso mesmo, ou seja, ele já te salvou, Jesus, advogado. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Aceitar. A única coisa que você tem que fazer é isso. Só isso. Aceitar a ele. E tudo que ele conquistou é seu. Entendeu? Ele diz aqui, ó. Isso jamais fará qualquer bem a você, a menos que você aceite isso. Isso mesmo. Mas quando ele morreu, Jesus, ele levou os pecados do mundo. E até onde interessa a Deus, ele não pode ver o pecado, porque o sangue de Cristo tem coberto isso. Mas quando você morre e você vai além daquele sangue, então você está julgado. Porque Deus disse que no dia em que dele comer, disse, naquele dia você morre. Então se você não aceitou o sangue de Cristo, se você não aceitou a sua salvação, a salvação de Cristo, então você está acabado, isso é tudo. Se você aceitou, então você está salvo. isso está resolvido. E agora, o mesmo sangue que misturou lá atrás de suas pisaduras, você foi sarado. O mesmo sangue que te salva, te cura. Eita rapaz, se você crê nisso, aceite isso, não importa como você se sentiu, não é por sentimento, nunca pense, jamais, Jesus jamais disse alguma vez, você sentiu? Ele sempre disse, você creu nisso? Basta você crer. Olha como é fácil a salvação, olha como é fácil a tua cura, mas para isso você precisa aceitar não importa como você se sente, você simplesmente crê, você não é salvo porque você sente que você está salvo, não, não, não, não, não, eu não sou salvo porque eu sinto que sou salvo, o diabo pode atingir você ao redor, ao redor da selva dos teus sentimentos, irmão, eu estou salvo porque eu conheci os requisitos de Deus, é por isso que eu sou salvo. Sou salvo porque eu aceito o sacrifício expiatório de Cristo. Isso, você é salvo por isso. Não é porque você se arrepia, não é porque você tem sentimentos, nada disso. Você é salvo porque você entendeu o projeto. Você entendeu que um inocente morreu no teu lugar. Alguém te substituiu no Calvário e você aceita aquele sacrifício e diz, pai, eu aceito a expiação do Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Eu aceito o sacrifício de Cristo. Ele morreu no meu lugar e eu o aceito. Pronto, você é salvo por isso, por saber, aprender e conhecer os requisitos de Deus. Irmão, eu estou salvo porque eu conheci os requisitos de Deus. É por isso que eu sou salvo. Deixe-me ver bater em torno disso. Isso é o que Deus disse. Meus sentimentos, isso não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia diz que eu estou salvo. E eu conheci esse requisito. E essa é a razão pela qual eu sei que eu estou salvo. É claro que há um sentimento que segue com isso. Mas não é um sentimento por si só. É a Bíblia que diz assim, essa é a razão. Então tá aí, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Hein, irmãos? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Então, quando você é salvo, você guarda a palavra, não é sentimento, não é nada disso, irmão. Deus é maravilhoso, então, Deus abençoe a todos vocês. Vai dar tudo certo, irmã Solange, vai dar tudo certo, Márcia Regina, graças a Deus por esse amor. Amém, irmã. Irmã Adriana agradece a Deus pelo livramento que Deus deu ao filho Samuel de um acidente de carro com moto e agradece a Deus pelo livramento também do meu cunhado, passou mal ao dirigir o ônibus, eita, Ei, já deu tudo certo, irmão de Assis, bom dia, Mansarom Rose, Mansolange, Claudeniza, eu vou dizer aqui uma coisa, pastor, Deus abençoe, Roberto Abreu, todos vocês que estão aqui entrando, então, ó, tenham confiança, devagarzinho a gente está vencendo, Repito, repito e vou dizer, o diabo não está satisfeito com isso aqui. Quando o senhor me mostra essas visões através de sonhos, é que sobre essa serpente, irmão, a bicha era grande. Eu não esqueço disso, ontem domingo, aquela água limpa e ela tenta aquela. Tem uma hora que ela vem e dá um monte me pegar, certo? Então eu quero dizer a vocês, que eu estou satisfeito por estar aqui. Nós fomos levantados para lutar mesmo contra capeta, contra demônio. Vou lá ter medo de capeta, rapaz. O capeta, satanás, é um frustrado. É um frustrado, hein? A palavra de Deus diz que nós devemos resistir. Sabe o que é resistir, irmão? Existir. Resista. Né? Ao diabo. Resistir ao diabo. Ao diabo. tá aqui. ó. E ele fugirá de voz. Aqui, ó. É Tiago 4. Ele diz uma coisa aqui. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Amém? Olha, eita, rapaz. Olha aí, ó. Vou, vou, vou botar aqui pra você, eu gosto de Bíblia, viu? Ou cuidais vós, quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem é ciúmes. Eita, o Espírito Santo, ó. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E dá graça para você vencer o diabo. A gente sabe que a nossa força não é de nós mesmo. Todos que estão aqui, eu quero dizer, vocês são mais que vencedores. Aí ele diz, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, se submeta a Deus. Aí eu digo, tem algum diabo que te vai vencer? Não hum, tem, vai cair tudinho. Que se levantarem contra você, vai cair, porque quando você se submete a Deus, faz tudo de acordo com o que está escrito, eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, não tem capeta no mundo que venha te vencer, porque daqui, Ó, resista ao diabo e ele fugirá de vós, ou seja, primeiro, você se submete a Deus, se submete à sua palavra, você crê que é ele que tem o controle de tudo, obedece a palavra, aí é onde a gente leu no parágrafo 51 da mensagem, né? é, é a semente final dos dias, é né? mais ou menos isso, eu acho que é isso, deixa eu ver se está aqui, é, ah, não. eu deixei na igreja, a mensagem, oh, deixei a mensagem na igreja, não estou vendo aqui, eu coloco nessa bolsa aqui, mas não tô vendo, não. Eu acho que eu deixei, já ali em algum canto, da igreja, né? A semente, na né? assim, ó. O milagre, ele vai acontecer depois que você, né, você submete a palavra. Aí os milagres começam a acontecer na tua vida. Ei, irmão, eu sou um homem estimulado, viu? Sou um homem estimulado, direto. Esses dias também sonhei com a serpente muito grande querendo me dar um bote. E a gente tentando matar, mas aí depois acordei. É assim, viu, Gileuda? Irmã sinal, A semente sinal do tempo do fim. É isso mesmo, minha esposa. Minha filha está dizendo aqui. ó. Obrigado, minha filha. Viu? Eu quero estimular o povo. É batalha, é luta, é a... às vezes cansa. Mas chega a tua cabeça. Nós temos um advogado. E tá aí, ó. Temos um advogado. Você tá vendo aí o advogado aí, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, ele tá aí para te socorrer. Deus é bom, né? Deixa eu ver aqui. Primeira é João, capítulo 1, um, 2. Deixa eu ver dois. Aqui, alguém temos. Olha o que ele diz aí. Meu, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pegueis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. É pouco, é? Esse advogado ele não saiu da OAB, não. Da ordem dos advogados né, do Brasil, não. Esse advogado aqui é o advogado celestial. Ele é aquele que está acima de todos os poderes está acima da OAB, do STF, do Senado, né? do Executivo, da Câmara dos Deputados, está acima da Câmara dos Vereadores, ele está acima dos governos, das nações, ele está acima de tudo. Aí eu pergunto aqui, por isso que eu digo, ó, quem é que manda aqui nessa manhã, hein? Quem é que manda aqui? Quem é que, quem é que tem o controle de tudo aqui nesta manhã? Quem é? Eita, povo meu. Sei, eu vou dizer uma coisa. Quero dizer para vocês, eu estou estimulado. Deus é bom, viu? Para aí, ó. Hoje, quarta-feira, estamos indo para Maraguá Vamos tocar fogo no rabo da raposa. Hein? Você sabe o que é tocar fogo no rabo da raposa? Rabo, olha aqui, ó. Da raposa. eu ver aqui, raposa. Hein? rabo das raposas é. deixa eu ver aqui Abdas raposas deixa eu ver se tem aqui tem não é, eu quero mostrar pra vocês o que é isso aqui, ó juízes olha aí, ó sabe o que é isso? é tocar fogo no rabo da raposa é fazer isso aqui ó. olha o que Sansão fez ó. agora vocês vão rir é tocar fogo na, na plantação do diabo, do inimigo. Amém? É ali. Vou fazer aqui, olha. Olha o que aconteceu aqui. Olha. Rapaz, eu vou dizer aqui uma coisa. Na seara dos filisteus, juízes. Olha aí. Aprenda aí tocar fogo no rabo da raposa. Juízes 15. Vamos ver aqui do quarto em diante. Vamos ver aqui. Sansão, deixa eu parar aqui num lugar que dá para os irmãos ler. Ah, tá aqui. E Sansão pegou 300 raposas e tomando tochas, as virou cauda a cauda e lhe pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. Olha aí, ele pegou as raposas, uma a cauda na rua e botou fogo ali no meio bordão grande botava uma raposa aqui, amarrava um rabo da raposa botava ali um bordão amarrava cada um raposa e naquele negócio ali ele botava um negócio cheio de, de algum piche, alguma coisa, com um fogo e soltava, certo? na plantação dos filisteus para destruir a lavoura do inimigo é! <risos> Sansão era pra aí, ó. e aí ó. chegou as tochas e chegou com as tochas e largou na seara dos filisteus e assim abraçou os molhos com a cega de um trigo e as vinhas e os olivais e perguntaram os filisteus quem fez isso e responderam Sansão o gênio do time Nita porque ele tomou a sua mulher e adeus ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Então, Sansão, ele, é, ele tocou fogo na ceara dos filisteus tudinho. Por isso que eu digo, vamos tocar fogo no rabo da raposa. E o povo, e o povo às vezes, irmãozinho, o povo não entende aí, ó. Deus é maior que tudo, a vitória é certa, hein? Colocar fogo na seara do inimigo, de satanás, para queimar, sabe, todos os seus projetos malignos, hein? Como é que ele pegou aquela raposa só a mão de Deus mesmo? Eu sempre sei que ele pegou, e não foram poucas não, ó. Como foi que ele pegou, irmão, ó, quatro aqui, ó. Olha, olha aí, quantas raposas eram? E foi, Sansão, e pegou trezentas. Quando a gente entra na seara do inimigo, a gente vem logo fazendo um estrago grande. Viu? 300 raposas é raposa demais. Viu? Como foi? <risos> Imagina, uma a boa pergunta. Como foi que ele pegou essas raposas? Eu não sei. Mas eu sei que Sansão tinha a sua maneira. Ele pegou as raposas e tomou a tocha e virou a cauda cada um. E depois tocha no meio de cada das duas caudas. Menino, eu já fui rapaz... Já fui menino traquino. Botar fogo no rabo da raposa, eu não botava, não. Mas eu pegava, a gente pegava uma mula, os rapazes da época, o povo era ruim. Pegava um balde de 18 litros, desses baldes, de 18 litros, tanto. Amarrava no rabo da jumenta, da mula. de Eu não, o pessoal fazia o dia Rapaz, e soltava e dava uma chupacada assim. No. Ram na traseira da mula, essa bicha saía dando coice nessa lata, e a lata amarrada no rabo dela, e quanto mais ela coiçava a lata, correndo e coiçando. Pá! Pá! Eu esqueci. <risos> é da, da gente é menina, só a graça de Deus para salvar a gente, viu? Que... Pensa numa raça ruim. Mas Deus é bom, viu? Deus é maravilhoso. vai é mais perto sozinho destruir a lavoura dos inimigos. Não é a quantidade de gente, é a força, a sabedoria que Deus dá. É verdade, viu? Era raposa demais. Mas destruiu. Mas destruiu. E vieram contra ele aí. E deu um problema, viu? Problema sério, problema sério. Então vamos aqui nesta manhã destruir a lavoura de satanás. A lavoura de satanás. Ele fica furioso porque a gente solta fogo no rabo da raposa. E ele né, quer é que a gente continue. Não, aqui não tem essa história não. Aqui a gente foi levantado para isso. Vocês estão entendendo? É, irmão Rogério. Eu fui jovem. Era prezepeiro. Era prezepeiro. Não, não quero nem contar não. Vamos orar que é melhor. Senhor Jesus se não for a Tua graça sobre nós. Ó oh Deus, como Tu é bom, Tu é maravilhoso cada um de nós. Por isso que eu digo, me tem que empreste, Senhor. Tu és maravilhoso, eu agradeço ao Senhor pela graça de Te servir. Não mereço nada, uma coisa ruim como eu, mas agora o Senhor me chamou. Afinal de contas, o Senhor não escolheu os bons, eu escolher o mesmo, a ralé mesmo, sabe? Por isso que eu te sou grato, por isso, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos chamado. Que o Senhor dê agora lá fora de Satanás em nossas vidas. Que essas visões e sonhos de serpentes querendo nos atacar, nós sabemos que são demônios. E eu, na virtude do poder do sangue, já desmantelo esses demônios aqui, invocando o poder do teu sangue, o poder e a vitória que o Senhor conquistou ali no Calvário. Porque não há demônio nenhum que possa ficar diante daquilo que o Senhor conquistou no Calvário. O Senhor não morreu à toa, o sofrimento não foi em vão. A agonia do Calvário não foi em vão. O preço foi muito alto. O Senhor pagou um preço altíssimo. E, no, e nós aqui hoje somos os maiores beneficiários do que o Senhor conquistou no Calvário. Eu quero chegar diante do Senhor agora com esses irmãos, invocando o poder do Senhor e pedindo, envia da tua parte uma palavra de amém, para a nossa oração nesta manhã, desmantelando de nossa casa, família, filhos, parentes, doenças, enfermidade, mortandade, pai, despesas, sabe, Senhor, tudo isso eu cancelo, porque chego espiritualmente com meus irmãos, botando fogo na seara de Satanás e todas as armas forjadas contra a tua igreja e teu povo que está aqui neste momento Senhor, sejam dizimadas sejam canceladas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo hein? que Deus te abençoe, Irmã Solange e o Senhor é sempre presente, Irmã Solange é sempre é, o Senhor é bom <risos> o Senhor <risos> Eu gosto de sanção, sanção eu gosto de preservada. <risos> oh Deus, o exemplo Deus não nos deixe dar a nossa força como sanção deu. Apenas para ti, queremos dar a nossa nosso coração, a nossa alma. Dá nossa alma a ti nesta manhã, converte a todos, pai. e todos os inimigos dos meus irmãos se levantem para cair. Aqueles que querem nos roubar. Aquele que quer nos pilhar, aquele que quer nos ver mendicando, caia por terra. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nossos filhos, xalô, irmã Ana Paula, Consuelo Maria, nossa casa, nossa saúde, os nossos filhos, nossa parentela, Oh Deus, advoga a causa deles, advoga a causa. Eu coloco todos os meus projetos em tuas mãos. Eu peço que o Espírito Santo nos conceda graça para poder lutar contra esses demônios, essas potestades. Ajude minhas irmãs: a irmã Solange, a irmã Milena, a irmã Heloísa, minha mãe, a irmã Adriana, irmão Valdélio, família Souza, o Di, a Rosa de Saron. Almiflores, o trabalho dos irmãos no Uber, da sabedoria e saúde da irmã Heloísa para poder ajudar as crianças. Esse trabalho é um trabalho filantrópico. Esse trabalho é um trabalho, irmã Heloísa. Para ajudar as almas é um trabalho gracioso. Crianças, pais. E então eles se apoiam nesse trabalho maravilhoso que Deus ele conceda a minha irmã uma grande saúde e sabedoria. E, acima de tudo, que todos os rebentos dela sejam alcançados. Descanse, minha irmã. Encomendo Larissa, Jardel. Eu encomendo, Pai, reclamo todos, todos os meus irmãos. Reclamo a alma de cada um dos meus irmãos que... Vão para a igreja, a alma, a alma deles. Eu reclamo e quero ver todos eles lá, Senhor. Quero ver reclamando cada um, cada um. Eita, irmã Milena, que Deus continue trazendo saúde e vitória, irmã Milena. Vitória, mas muita vitória. Viu? Sobre suas filhinhas, sobre seu marido aí, o Iago, tá? O Iaguinho, é lindo, né? Seu bebê e todos os irmãos aqui. Eita, meus irmãos aí, irmão Angel. Que Deus te abençoe, irmão Angel. A irmã Lia, o irmão Nilson, meus irmãos de Maranguá, o irmão Roberto abreu. Eita, guarda meu irmão nessas motos, nessa moto aí, fazendo o seu trabalho, pai. Protege meu irmão no trânsito, da sabedoria e todos que estão me ouvindo, Deus Todo-Poderoso, minha mãe, um anjo de 86 anos, e o Senhor dê saúde, para que nós possamos subir sem passar pela morte, sair da terra, Senhor, eu oro no virtude do teu sangue, e o Senhor abençoe, Pai, esse encontro ali em Brasília, com o pastor César, os demais ministros, Abençoa também, Pai, vai na frente, a campanha aqui em Fortaleza, o lugar que nós vamos alojar o povo, Pai. Eu peço que o Senhor abra, vá na frente, guarda o Brasil, Senhor, o Presidente da República, o Presidente da República, seus ministros. Muda o Senado, muda, Pai, a Câmara dos Deputados, Muda o contexto, Pai. Muda, Pai. O, o STF. Muda, Senhor. Muda, Pai. Tudo isso. Eu peço que o Espírito Santo, Ele, o grande advogado, venha em nosso socorro. Abençoe a vida do Auro da Edenia nesse novo momento. A construção da casa. Pai, Senhor Deus. A reforma. Que tudo transcorra bem esse momento gracioso na vida desses irmãos preciosos, Pai. Eu te peço isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus vem sobre nós. Deus te ajude, irmã Eloísa. Irmã, ei, mãe de mils, que a cura da diabetes entre na tua casa, no teu corpo. Dê um salve à irmã Francisca, uma batalhadora e uma guerreira que não se maldiz, eita, essa é uma serva fiel do Senhor, Deus abençoe o irmão Mios. os irmãos ali, e todos aonde a gente for, pai, o irmão olha de Quixadá, o irmão Elias, o irmão Tuca, pai, eu coloco aquela igreja em tuas mãos, coloco, pai, abençoe o trabalho do meu irmão ali, evangeliza, que prega, que anuncia, guarda ele, converte a sua casa, a sua família da irmã Dila, da, do irmão Elias, pelo trabalho, pai, pela fidelidade, pela fidelidade, o povo ali de Aratuba, irmã Patrícia, irmã Fátima, irmã Eliseu, irmão Acácio, o Pedro, bebê, esse novo bebê que tá vindo aí, pai, que essa criança venha como mensageiro da luz, cheio do teu espírito, pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por isso, pai, sabendo que é o senhor que guarda meus filhos, é o senhor que guarda minha casa, minha esposa, meu neto, é o senhor, pai, é o senhor, pai, eu peço pelo rapaz, meu Deus, que levou um tiro na cabeça da própria mãe. Ei, Senhor, tem misericórdia da saúde ali, tire ele desse, desse, dessa condição. O professor, lado e deu. Coisa terrível, torre terrível, pai. Eu soube ontem. Ajuda aí o povo que está no Uber, trabalhando, né? Amigos meus lá. Um Leiton, uma, o Leiton, o irmão Dudu, o irmão Noébio o irmão Roberto Abreu, os irmãos que trabalham nesta área, senhor, precisa de uma proteção do senhor, aguarda meus irmãos, pai, coloca teus anjos, não deixe que nenhum mal aconteça, nem queda de moto, nem acidente, nem, sabe, meliantes, nem assaltantes, assassinos, Desvia teus filhos e meus irmãos e conhecido dessas coisas, Pai. Eu oro pedindo isso pela graça do sangue de Jesus Cristo. Pela graça. Toma de conta dessa nação. Toma de conta desta nação. Entra com providência, Pai, dos poderes constituídos e muda o quadro, o quadro. Não deixe que durante o período das eleições haja roubo. Que não haja roubo, Pai. Tira os ladrões do nosso meio. Eu estou orando pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Toca fogo no arraial dos filisteus modernos. Pelo poder do sangue de Jesus eu te oro. Eu te peço. O Daniel também trabalha no Uber. Isso, dê sabedoria ao Daniel. Para que ele possa também nunca deixar de vir para o culto por causa de Uber. Tudo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para trabalhar. Há um tempo para descansar. Há um tempo para adorar, para glorificar. Não tem. Troque o culto por trabalho. Isso não dá certo. Em nome de Jesus Cristo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o mais ele fará. Oh, meu Deus, o povo pensa que traz o sustento para dentro de casa pela sua própria força. Coitado, quanta ignorância! Não, irmão, irmã, o alimento que chega na tua mesa é Deus que manda. O trabalho quem dá é Deus. A saúde quem dá é Deus. Os recursos e o dinheiro quem dá é Deus. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Irmão, tenha fé. Você é sustentado por Deus. Somos sustentados por Ele. Viu? Coloque Ele em primeiro lugar. Veja o que eu li ali ontem. Veja o que eu li ali ontem. Elias chegou para a viúva de Sereb, faz primeiro para mim um bolo, e você vai ver e depois faz para ti. E nunca mais faltou azeite nem a farinha na botija da viúva. Eita, pai, que revelação desta hora. Saber que o Senhor, quando o povo coloca o Senhor em primeiro lugar, o povo começa a ser bem-sucedido. O povo sabe. Epa, irmão e irmã. Quem você quer crescer na fé, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Eu tô vendo. Vocês vão ver. Eu, olha, irmão, eu sou testemunha viva de que quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas começam a se encaixar. Tudo no um devido tem. Seja obediente, viu? Viva pela fé. Guarde, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É o meu povo. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo, pois eu encomendo tudo isso nas tuas mãos, Pai. Tudo isso nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro agradecido. Amém. Eu quero dizer a você. Irmão, eu quero dizer que se eu for parar, e eu vou chamar os irmãos para dar um testemunho. Como era você, quando chegou agora aqui na igreja, na, na mensagem? Como é que está a tua vida hoje? Eu ainda vou fazer isso. Irmão, aqueles irmãos que são fiéis em tudo, você vê Deus trabalhando na vida deles e prosperando. E prosperando. E trazendo prosperidade. Porque eu ensino o povo a você está com confiança em Deus. Eu ensino o povo a depender de Deus. Você não pode ir para a igreja e achar que é a tua própria força que vai fazer você vencer. Não é. Não é. Eu ensino o povo que o povo tem que depender de Deus. Depender de Deus. Aí você vê as vitórias chegando. Ah, seja obediente a Ele, hein? Seja obediente a Ele, você vai ver que vai dar tudo certo. Obedeça a Bíblia, obedeça ao Senhor, você vai ver vai dar tudo certo. Vai dar certo. Eu não tenho a mínima, sabe, dúvida, viu? Deus é bom, viu? E quantos e quantos chegaram aqui hoje, ó, estão numa vida, ó, melhor, certo? pessoas que não tinham famílias, pessoas que não tinham trabalho, pessoas que não tinham casa, pessoas que não tinham e hoje também tudo bem, graças ao meu Senhor Jesus eu estou orando por eles estou orando por cada um de vocês, Deus prospere os teus caminhos para que você tenha fé e seja agradecido por tudo que ele faz por você obedeça a Bíblia e você vai ver que o Senhor é maravilhoso, hein, irmão? O meu testemunho é muito pipoca, pastor. É, eu sei, viu? Angel, eu conheço teu testemunho, viu? Esse, irmão, a amém. É, eu quero chamar, tirar um dia só para chamar o povo. para o povo contar. Diga aí. É, diga aí, viu? Como foi isso aí? Aí você vai, vai contar. Então, ó, que todos vocês tenham um bom dia. Hoje estaremos aí em é, Maraguá, viu? Vamos orando pelo culto logo mais aí em Maranguá. Estamos aí reunidos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dele. hein? Que Deus te abençoe até mais tarde. É em nome de Jesus. Todos tenham um bom dia. Dê o seu like aí, você que não deu ainda. Né? Só agradecer por todas as vitórias. Amém. Amém, irmão Roberto. Deuteronômio 28, 13. Deus abençoe. Né? aí, irmão Roberto dando aí Deuteronômio capítulo 13. Deus abençoe a todos vocês, viu? Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, fique com Deus.